Bom dia, sou eu, Alessandro Relojoeiro. Hoje a gente tem a máquina de relógio aqui, ó Pra trocar, ó, Invicta Trocar a bateria, a vedação de borracha um relógio feminino, Invicta A gente vai fazer a troca da bateria a Tige da coroa de rosca, travável, de trava Aqui eu já soltei a, a tige já, ó soltar já soltei a tigre tig da máquina Pra soltar a tigre da máquina Tem que apertar esse botãozinho aqui, ó Essa máquina aqui, ó desse relógio É miota 6L12 6L12 Original da Sony, ó 6L12, ó Essa máquina aqui é uma 6L12 A tigre dela é aqui, ó rosqueável ó a tige dela é rosqueável ó de trava aí travou é só apertar ó apertou essa máquina aqui é a 6L12 original da miota para acertar a hora você tem que vir aqui ó te travar na tige ó racha A tige Aí soltou a tige Aí faz o acerto De hora, calendário Isso aqui é o miota feminina É o miota feminina Ultimate Máquina 6L12 Original da miota Aqui a máquina dele Como é que é ó. Tem a bobina Aqui a bobina Aqui tem um circuito Aqui tem os parafusos ó. Aqui tem a bateria Aqui tem atrás da bateria A tinge a precisa ser verificada Se está com borracha Para não entrar água por dentro Aqui a tampa de rosca rosqueável, A tampa dela já está aqui Já ó. já está com borracha já, Mas tá precisando trocar Essa borracha também Para não entrar água Para fazer o teste de ATM Para ver quantos ATM essa máquina aguenta é prova d'água Esse relógio aqui é prova d'água Espero que vocês tenham gostado, pessoal Siga, se inscreva no canal ó. Fica por dentro ó. Concerto de relógio ó. Como é que faz a verificação Vedação Como é que solta a tija ó. Onde que indica onde solta a tija Que se coloca a borracha de vedação Siga, se inscreve no canal, pessoal dar força pro amigo para poder comprar ferramenta para ele poder trabalhar de conserto de relógio a máquina 6l12 ó miota é só verificar aqui ó é só você ler é bem miúdo mas dá para ler é só ler aqui ó é a máquina espero que vocês tenha gostado pessoal siga se inscreve no canal pessoal máquina original essa máquina aqui tem conserto essa máquina é difícil de consertar mas tem conserto. Para tirar o tígio, ó tem essa, esse, essa ferramenta aqui ó que é para soltar a tija. Aqui a tígio já tá fácil, entendeu? Tem que ter cuidado para não queimar a máquina, para não quebrar. Tem a travinha aqui ó. Tem que apertar certo a travinha. É rosqueável, ó Essa tija aqui, ó Tem que ter cuidado pra não quebrar Tem que ter muito cuidado para soltar a tija e Aí Soltou a tija, Vou fazer certinho, ó. Pressionar a travinha da tige. Soltou, agora tem que colocar a borrachinha. Da tige, que é a dividação. Essa borrachinha aqui, ó, ela tá boa. Precisa trocar, mas tá boa, ainda dá pra usar. Ainda dá pra usar. Fazer a limpeza, tirar a, a sujeira, o excesso. Então, poeira, É só colocar a borrachinha e a bateria nova. Aqui a, a, a, a tampa já do fundo dela já tá pronta. A sopra para tirar o excesso de sujeira Bateria nova Vem a medição da bateria Bateria original da Sony só essas baterias aqui, ó. Bateria original da Sony, ó. 364, essa aqui que é indicada para relógio, ó. Óxido de prata. Essa bateria aqui que é indicada para relógio. Ó. Essa bateria aqui, ó. Se recomenda ainda utilizar a bateria. Não se deve jogar fora. Deve-se guardar a bateria. Juntar a bateria. Aqui, ó, Vamos fazer o teste da bateria para ver quantos quanto volts tem a bateria. Aí ó. Um volt e cinquenta e seis. 1.56 volts 1.56 Positivo, negativo ó. Positivo, negativo Positivo, negativo 1.56 volts A bateria tá nova Coloca a logo da tige não pode, A tige não pode ficar sem borracha tá Aqui ó se a tige ficar sem borracha Vai entrar água ó, Não tem borracha A borrachinha ó. A borrachinha pessoal Muito pequena, miúda Espero que tenha gostado pessoal Siga, se inscreve no canal pessoal. Dá uma força o seu amigo amigo que tá precisando comprar Material, ferramenta para conserto Aí a borrachinha nova Não entra água na na, na na caixa do relógio Não vai entrar água Tem essa borracha aqui, essa borracha aqui já segura já Não precisa colocar duas Só uma já é o suficiente Tem relógio que precisa colocar Duas essa aqui é só uma só. Se inscreve no canal, pessoal. Dá força pro amigo, pessoal. Aí a borracha já tá no lugar, ó. A é da tige pessoal. Agora, é só voltar, ó. Colocar atingir da coroa de volta no lugar ó já tá no lugar já correto a ideia botar a bateria nova 1.56 ó sony aí marca a bateria se você quiser anotar uma... pega uma caneta faz só um tracinho nela Bota a data Dia 30 Você anota aqui ó Depois só apagar Decisar Anota aqui ó Dia 30 Deu 9 Você trocar a bateria nova Verifica Tá tudo ok ó Verifica se tá tudo ok Daquela soprada para tirar a sujeira. Poeira. Agora é só fechar a caixa. Só verificar fechar a caixa, pessoal. Aqui verifica tudo direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Siga, se inscreve no canal. Alessandro, auxiliar técnico profissional, relogioeiro. É aqui, essa, fer essa, essa ferramenta aqui é exclusiva de fechar relógio. Tá aqui, ó. Eu falei pra vocês, pessoal, ó, A tige de rosca, ó, rosqueável, ó. Só fazer aqui, ó. Fechamentozinho aqui, ó. Buscável pessoal. Vai funcionando. Nove horas ó. Funcionando. Ó. Se quiser acertar o, o horário, ó. Só vir aqui, pessoal. Ó. Solta.